Boa noite, gente. Estamos aqui com mais um Twin Side Show, dessa vez sem a Twin, porque ela está exilada no Canadá. Estamos com ele, nossa Winner Pick da Season, aposta de sprint também, um veterano bem conhecido por todos vocês, Álvaro. Olá, Olá gente. Tudo bem? Oiê. Oh, yeah. Então, é, fala aí como foi a experiência da nossa Raleoa, se quiser comparar com seus games antigos também. Você também. Então, na real é o seguinte, quem, quem me conhece bem sabe que eu tive muita resistência para entrar no VD. É, eu, eu tô no mundo dos jogos desde quando tudo era mato, que a gente usava internet de discada em 2006. Então, é, então tipo, a minha presença no VD, apesar de... Né, a minha presença no VD já era esperada por algumas pessoas há, há algum tempo. E, e eu, sempre achei, eu sempre preferi jogos com papéis definidos, sabe? Que você tem que ser o vilão, que você tem que ser o sabotador, que você tem que ser o, o, a pessoa da cidade. Sempre foi um, um estilo de jogo que, que eu achava que combinava mais comigo. Essa coisa do Survivor, de você ter que ficar criando alianças, traindo pessoas, enganando gente, blá, blá, blá. Isso, tipo, me incomodava um pouco. E as primeiras experiências que eu tive, assim, em real life, etc., é, eu, eu me sentia mal. Acho que muita gente passa por isso, né? Quando começa Sim, com a entrar nesse universo é, e começa a ver, tipo, esse lado do jogo, as pessoas se meio assim, caraca, eu tô excluído, tá todo mundo votando em mim. Ou então, meu Deus, eu tô aqui, eu tenho que falar com essa pessoa na cara dela, eu tenho que enganar ela agora, que eu vou votar nela. Então, tipo assim... É, eu sempre tive uma resistência ao formato, mas assim, era só o formato, não ao jogo. Eu sempre admirei muito o jogo, acho que o trabalho dos meninos é impecável, de todas as franquias do Survivor, etc. E aí, esse, esse Survivor, esse, essa edição, caiu como uma luva na minha agenda, na minha vida de tempo e, e de tudo. Eu falei, ah, tá, vai ser um jogo com novatos, acho que a galera vai, vai, vai, tipo, vai ser uma, coisa, uma vibe mais de boa. E, assim, vocês estão vendo como é que tá sendo, né? Então, não tá sendo nada de boa, tá sendo... É, dedo no cu e gritaria mesmo, assim, tá sendo uma confusão. Mas, ao mesmo tempo, tá sendo uma temporada leve, assim. Acho que é uma coisa que muita gente comentou e que, e que é verdade mesmo, assim, embora... É, tenha, tido, tenha sido uma temporada muito movimentada, muito tenha tido muita muitas jogadas, muita gente fazendo jogadas, muitas traições, muito muitos blindsides e tudo mais. É, não tem ninguém se odiando, as pessoas estão conseguiram jogar o jogo é, e manter a, a rivalidade dentro do jogo, sabe? A gente é, mesmo quando a gente é, é, é rival de alguém a gente está se divertindo com a pessoa depois, então isso está bem bacana assim. Sim, ah. a gente viu que a temporada realmente tá leve, assim, não tiveram tantas twists, né, como nas outras, mas é uma temporada que teve jogada muito boa, assim, é, teve controle de gente nova, que a gente não conhecia ainda, e aí o que você falou também é importante, é que o pessoal não, não tá tretando, assim, como nas outras temporadas, que a gente via sempre tem alguma briga muito grande, e vai, e dura vários dias, e vai pra fora do jogo, e envolve mais gente, e aqui não, aqui acontece aquele CT, a pessoa leva e ficou ali mesmo, entendeu? É, bem, bem teve, é, teve, tipo, claro que teve pessoas que ficaram chateadas com coisas pontuais que aconteceram, mas eu acho que foi tudo muito de boas, assim, sabe? As pessoas conversaram depois, se entenderam e vão se entender ainda, que tem gente que tá no jogo Sim. ainda e que, e que vai ter que explicar algumas coisinhas quando sair, mas mas acho que está tudo dentro de uma de uma rivalidade saudável, sabe? De uma competição saudável. Eu acho que é, isso para mim foi uma coisa que era o meu maior medo entrar porque eu não sou de confronto. Eu não sou uma pessoa de confronto. Eu não sei tipo, eu não sei lidar com determinados tipos de confronto. Não sei mesmo, entendeu? Então era, era um dos meus medos. Era entrar e de repente estar no meio de um furacão tipo pesadíssimo. Sim. E não saber lidar e ficar me sentindo mal por isso. E graças a Deus eu não passei por isso. Apesar do meu jogo ter sido assim. Um furacão desde, desde a, a, a tribal, né? Assim. É, eu falava eu com que... algumas pessoas... Ah, desculpa. Pode não, pode falar. Não, que eu falava com algumas pessoas sobre o estilo de jogo, né? Porque eu não conhecia ainda. E eu, tipo, o pessoal falava muito bem e que não sabia como você ainda estava no jogo. Porque... Você é um jogador forte, que te que, tipo, influencia mesmo. E que você tem aspecto de líder, em determinados casos. E tava aparecendo isso. E quanto mais jogo andava... Isso foi mais no início que eu tinha conversado. Né? Quanto mais jogo andava, eu começava a ver que tinha realmente uma, um lado, né? Separando o outro, assim. Tinha aquelas pessoas que estavam no meio ainda, indecisos. Mas você sempre tava do seu lado ali. E sempre dava cara a tapa, entendeu? E é, é seu estilo mesmo esse aí? Ou você assumiu uma, um jogador wow. diferente né? nessa, nessa season? Não, eu, eu assim, é, eu agradeço primeiro, eu agradeço as pessoas todas que estavam torcendo por mim e que falaram bem do meu modo de jogar, isso eu acho muito legal, assim, porque realmente, é, enfim, não, não é tanta gente que teve acesso ao, ao meu modo de jogo, especialmente em jogos, assim, estratégicos e, e, e como que exigem as coisas que o VD exige, é, mas não, eu joguei muito diferente, do que eu normalmente jogo, porque eu fui forçado a isso. É, o jogo me obrigou a isso, assim. É... Eu, eu falei na minha, naquela minha negocinha lá que manda, que tem lá no textinho da gente de apresentação, eu falei que uma das é. coisas que o Survivor exige das pessoas é a adaptabilidade. E, assim, parece que eu estava falando aquilo para mim mesmo, porque o jogo me exigiu a adaptabilidade do começo ao fim. A gente estava conversando... Eu vou falar uma informação de ponderosa, mas não é nada que compromete o jogo não. A gente estava conversando na ponderosa e me perguntaram assim: "Quem era o seu F2 no... quem era o seu F2 real?". Aí eu falei assim: "Em que pedaço do jogo? Porque eu tive que ter muitos F2, porque os meus <risos> F2 iam caindo assim, lá um atrás do outro. Então, foi uma loucura, tipo, tudo começou, o meu jogo tava, tava tranquilo até a eliminação do Chris, né? Tava tranquilo assim. É, eu tinha eu tinha uma boa relação na tribo, uma, uma, aliás, eu tinha uma ótima relação na tribo, eu era muito bem relacionado na tribo, e tinha as minhas conexões fora da tribo, que eu acho que se as coisas tivessem caminhado sem nenhuma surpresa, é, eu teria tido uma, uma, uma inicial de merge tranquila. Ou não, né, não sei, porque tá muita doideira essa temporada. Mas aí veio o Ellery naquele CT e derrubou a casa toda e pôs tudo abaixo. E, assim, é, e aquilo foi muito engraçado, porque eu tinha, eu tinha o Cris como meu aliadaço, assim um super aliado meu, e tinha Danilo, que era meu aliado também, e era, éramos nós três. Aquele CT simplesmente tirou o Cris do jogo, que era um dos meus principais aliados, e jogou o Danilo para o lado oposto do que eu estava. E com, uma, com um detalhe, Danilo tinha me dado um ídolo. Gente, Danilo, peraí, ele flipou, Danilo. mas eu ídolo pra você. Então, o Danilo, aquele, aquele movimento do Danilo foi um movimento desesperado, assim, sabe? É, ele achou que o Cris pudesse flipar, eu não sei, eu acho que inclusive, se ele tivesse a oportunidade, ele teria desflipado no Revolt. Eu acho isso, honestamente, eu acho. Sabe? É, mas aquilo colocou a gente em situações muito loucas. E a, e a moderação, os jogadores, nem eu e o Danilo, a gente conseguiu entender por muito tempo como era a nossa relação. A gente era aliado, a gente não era. A gente podia contar um com o outro, a gente não podia. O Danilo me ferrou em várias ocasiões, mas é, a maior parte das jogadas que eu fiz no jogo, eu contei com o Danilo. Entendeu? Então, tipo assim, é, foi uma relação muito louca. Porque, por exemplo, o Danilo, assim, no momento em que ele foi pro, pro, pegou o Ellery, né, e foi com o pessoal lá, na Merge. Teve a Merge, aí eu fiquei com o lado né, das pessoas que estavam que jogando comigo e com o Cris, e Danilo foi pro, pro lado do, do pessoal que estava jogando com a Ellery. Nesse exato momento, ele contou para toda a minoria que eu tinha o um ídolo. O ídolo que ele te passou. Que ele me passou. E aí... <risos> E era muito doido isso, porque aí eu falei, caraca, e agora o que, que eu faço? Eu conto isso para os meus aliados, eu não conto, o que, que eu faço com essa informação desse ídolo? Tipo, mais cedo ou mais tarde isso vai estourar. É, e, e, e tipo, foi, foi, foi uma doideira esse ídolo, inclusive as pessoas ficam me julgando porque eu joguei ídolo fora. E isso não foi exatamente o que aconteceu. Assim, <risos> no momento em que eu usei aquele ídolo, eu precisava ter usado aquele ídolo da forma como aconteceu. Assim. Tanto é que foi aquela jogada que possibilitou que o Rainer viesse me procurar depois é, para que a gente fizesse a, o movimento, que para mim foi meu maior erro no jogo, que foi a eliminação da Leroy. É, eu acho que a escolha ali foi uma escolha errada. Eu acho que foi eu o maior erro que, que da, eu cometi no jogo. Da Leroy, quem tá vindo muito, você lembra? Pronto. Nayara. Ah, entendi. Nayara. É porque... Não posso falar, não pode jogar com ninguém. Então, só pergunto, né? Não. Mas... É, é, então, o que aconteceu? Mas assim... eu também não entendi, sinceramente, porque vocês miraram a Leroy. Eu achei que, assim, se fosse para criar um big movie, assim de surpresa mesmo, tinha que ser, isso alguém influenciável que chocasse, entendeu? Mas, Mas era eu não sei a ideia. como tá é o jogo da Leroy, né? Eu não sei como tá o jogo. Não eu era eu a ideia. O entrevista. que aconteceu? O que que aconteceu? É, a ideia era essa. Né? A ideia era tirar uma pessoa... A nossa ideia... Enfim, a gente tinha muitas ideias que eu vou deixar aberta aí, porque tem pessoas claro. no jogo ainda. É. É... Mas foi uma coisa um pouco desesperada, porque o que acontece? Eu tinha um vo... A gente tinha um voto a mais por causa do meu voto duplo. Isso. É... E a Nayara tinha um martelo de desempate. Correto. Qualquer pessoa que usasse o Rasga Voto poderia ferrar com o movimento. E o Pérez tinha um ídolo. Então, a Lehoa era a única aposta segura. A única pessoa que a gente sabia que não tinha como se defender. Ah, entendi. Mas, mas não foi, foi um jogada absurdo. Não, não foi, mas foi um erro. Porque ali realmente foi um blind total. assim. A gente poderia ter eliminado qualquer um ali. Com certeza. Eles eu não acho que ninguém esperava, é. é, ninguém tava esperando. Só que o medo falou mais alto na hora, principalmente quando a Nayara ficou imune, a gente não tava esperando que a Nayara fosse ficar imune. É... Na era ficou imune, a gente ficou paranoico. O Kölnheiner o, o estava em chamada com eles, a gente não podia ficar conversando sobre quem ia ser o eliminado. Aí tá, em algum momento alguém falou: Ah, Le Roac, não tem nada. E foi. Só que foi uma coisa pouco pensada, porque no CT seguinte a gente ficou numa situação que era impossível a gente ter feito é, qualquer coisa. No CT que a, gente, que a Ana foi eliminada. Era impossível ter dado certo para a maioria naquele CT. Era impossível. Porque a gente tinha uma pessoa a mais, Estava 5 a 4 Mas eles tinham, é, dos quatro deles, três tinham rasga-voto, um tinha ídolo tinha e a Nayara tinha tinha um martelo de desempate. Então, quer dizer, a gente teria que ir numa pessoa que não usasse o rasga-voto nela mesma e. e, tipo assim, era a nossa única chance. E não sei ter que eles estavam em minoria, ou seja, a chance de, das pessoas usarem os rasga-votos era absurda, era... todo mundo ia usar o rasga-voto. Sabendo que a Nayara tinha o um martelo de desempate. Então, ali, Entendi. naquele momento, é, naquele momento, a gente foi no pese porque foi o seguinte, a gente falou, cara, é a única, a única forma da gente ir numa pessoa é, do lado de lá, e que se der errado pra gente, pelo menos a gente vai tirar alguma coisa deles, que era o ídolo. Porque, tipo, é, se o pese usasse o ídolo, pro pese não ser eliminado, ele teria que usar o ídolo nele mesmo. Então, eles poderiam até eliminar alguém da gente, mas eles iam ter que gastar o ídolo do pese Era a única coisa que a gente tinha... É, uma a, a única alternativa que a gente tinha para fazer alguma coisa ali. E, depois disso, eu tratei de sobreviver, né? Assim, Eu tratei de não estar vulnerável. Foi o que eu tentei fazer, assim. É, a, inclusive, eu fui eliminado no momento em que eu fiquei vulnerável. Sim. É, até ali, tipo, tudo caminhou, e assim, não foi uma coisa só de eu pensar, ah, tipo, ah, o Álvaro tá pensando só em proteger ele mesmo, não, as coisas caminharam é, de uma forma que eu consegui não ficar vulnerável, e que era realmente, tipo assim, o melhor para a Aliança naquele momento, mas, mas foi isso, foi uma doideira, assim, eles eles mandaram bem, o pessoal que tava eu na eu fiquei surpreso o quanto dia. você sobreviveu, viu? Muita porque gente você nunca, ele. tipo, foi o alvo, assim, por, por exemplo, o Rainer flipou mas você sempre tava do lado de lá, tipo, você sempre foi o lado contrário deles. Então, tipo, você nunca levou um tiro de frente, assim, entendeu? E quando tava prestes a levar, foi quando o Danilo usou o ídolo em você, eu acho, não foi? Quando você CT retrasou. Antes de você sair, acho que foi esse. Então, na real, não quando rolou, não na real, eu não virei alvo direto porque eu não tava vulnerável. Eu não me coloquei, eu não me deixei ficar vulnerável, entendeu? Tipo assim, eu fiquei vulnerável naquele CT do, da Leroy, que eu fui a pessoa mais votada, eu, eu, eu era o alvo. É, depois disso, teve a eliminação da Ana, que eu não tava vulnerável, porque o Danilo usou o ídolo, foi nesse que o Danilo usou o ídolo em mim? Não lembro. Mas eu não tava, não, eu fiquei imune, foi a prova de fotos, eu fiquei imune. Porque você ficou imune em um, e o outro você ganhou ídolo. Mas isso. Não isso. É... é, porque foi a Ana, Heiner e eu. Isso. E... e aí eu não tava vulnerável. E, e, e foi por isso, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tava me articulando com eles também. Eu tinha. Lá, na... Lá no outro lado eu tinha os meus contatos e eu tava tentando. É... Eu tava tentando de alguma forma é... fazer acordos. Sabe? a gente não tá jogando junto, mas vamos tentar um acordo aqui de, de algum momento se, a, se o, dependendo do rumo do jogo pode acontecer de a gente precisar um do outro então vamos tentar fazer alguns acordos aqui e assim o que mais é, o que mais eu fico orgulhoso do meu jogo eu acho assim é, eu acho que eu cometi erros graves sabe, principalmente a, eliminação, a escolha da Leroy junto com a Aliança, acho que foi o maior erro do nosso jogo mas o, que, o maior orgulho que eu tenho do meu jogo é de poder falar que eu não traí ninguém. A única pessoa que eu traí no jogo foi a Ayrton. Uhum. Foi a única pessoa que eu traí no jogo. É, e porque a Ayrton entendeu, enfim. Isso é, foi superado, mas naquele momento é não tinha o que Ai, gente, Ayrton. <risos> Ai, meu Deus, como Maravilhoso. Lembrar Maravilhoso, Ayrton. Mas ele é, não dá ele pra te é defender isso. É. Que... Aqueles histórias seus não tem como defender ainda. É, e aí foi a única traição que eu tive no jogo. Todas as, as coisas que eu fiz, que eu falei para as pessoas, eu consegui cumprir, sabe? Então eu tive essa preocupação. Eu tentava me articular com pessoas, mas eu fazia coisas, promessas que eu podia cumprir, sabe? Eu não prometia coisas absurdas e, e etc. Tanto é que agora no F7, quando eu fui eliminado, eu tentei flipar o Gustavo, acho que isso não é também novidade para ninguém lá dentro, eles sabem que eu tentei fazer isso. A gente tentou flipar o, o Gustavo... E eu realmente acreditava que era o melhor para Gustavo ter flipado para o nosso lado. E eu falei para ele as coisas que eu acreditava. Eu fiz promessas para ele que eu ia conseguir cumprir se ele tivesse flipado, entendeu? É... E, e, e assim, ele fez uma escolha e eu, tô, assim, eu tô, torço para que ele tenha feito a escolha certa para o jogo dele. Assim, sabe? Porque eu acho que o Gustavo é uma pessoa que tá jogando... Super direitinho, assim. Na real, assim, de verdade mesmo. É, talvez para quem esteja de fora, ou até para quem foi eliminado muito antes, assim, é, as pessoas possam ter visões equivocadas dos jogos de algumas daquelas cinco pessoas que estão lá no, no top 5 hoje. É, eu, não, eu não te digo que tem alguém ali que não tem possibilidade de receber o meu voto. Sabe? Eu acho que temos um caminho até o FTC, essas pessoas ainda... Ainda tem um movimento que elas podem fazer ainda. É claro que eu tenho as minhas inclinações. Sim. Eu tenho as minhas inclinações. Eu acho que a gente tem o mesmo pensamento do que pode acontecer na F5, né? É uma coisa meio óbvia, né? Assim, eu não vou falar aqui porque né? Vamos, não posso me, me comprometer, mas <risos> para quem acompanha o Survival, a gente sabe o que tá na cara para acontecer, gente. Mas né, vamos ver o que acontece no F5. É, eu não sei, sabe? Porque eu vou te dizer que as pessoas ali são muito imprevisíveis. Especialmente uma delas. É, que eu não vou falar é. o nome. É... Então, né? É, mas eu acho que já ficou bem óbvio. Quem é. mas... Já sim. É... Mas, enfim. É... Eu acho que todos, todos eles têm chance de, de levarem o voto das pessoas. Eu tenho as minhas inclinações hoje é, tem uma pessoa ali que, que vai ter um trabalho para me convencer se ela for ao FTC, entendeu? Uma só delas, mas eu também não estou fechado, sabe? Eu não, eu não gosto disso, eu acho que as pessoas têm... Cara, não dá, sabe? É igual, tipo, que quando você está comentando o jogo, jogo que você jogou que já acabou com as pessoas, aí tipo assim, a pessoa monta um cenário imaginário na cabeça dela lá do F7, e fala assim, ah, eu não votaria em você. Como não, cara? Como, como assim não aconteceu o resto do jogo? Tem jogo ainda pela frente, sabe? Do Sim, qualquer um dos cinco ali. Tem como mudar muita coisa ainda. É, sabe? Tipo, quem viu aquele, a eliminação da, da Leroy imaginava essa, essa, esse F5 que tá aí agora, entendeu? Tipo, as coisas mudam, sabe? As pessoas se ferram, tem má sorte, enfim. Mas assim, eu você, porque desde sempre o pessoal falou que você realmente ia longe, você é um jogador poderoso. Eu só conheci você com personalidade suíte, né? Tipo, eu nunca achei que você pegaria aquele papel de líder de frente mesmo e pronto, entendeu? criar um grupão, assim. Achei bem legal. Eu gosto de quem toma frente, não é, não é segredo <risos> pra ninguém, né? Então, parabéns mesmo. Obrigado. E eu queria só pedir pra você é, é, falar adjetivos pra algumas pessoas, né? Assistando o jogo ainda. Tá bem. A Mariana ainda pode ser citada, porque como ela saiu depois, então vamos começar por ela, Mariana. Ai, ela é um amorzinho, ela vai ganhar o um suíte, com certeza absoluta. Ela é tipo, ela é Sério? uma é um açucareira, assim, ela é linda, fofa. Tudo de bom. Eu sabia, pensei que ela tinha vibe de vila, não sabia que a Maria era tão suíte. Não. não, ela é suítíssima. Suíte é bem humorada, mulher. sabe? Divertida. Pez. O Pez é um fofo. A gente ficou de lados opostos o jogo inteiro, praticamente. <risos> É, e o pese tem uma fama de, de, tipo, de não ser muito fofo com as pessoas que estão jogando contra ele, né? Mas a gente teve, a gente teve muita afinidade, então acho que a gente conseguiu é, manter... Apesar, tipo assim, a gente já não jogou junto porque o jogo caminhou para o outro lado, a gente poderia Sim. ter jogado junto, mas eu acho que comigo ele é, uma, ele é um fofo, assim, eu não tenho... É isso, ele é fofo. agora do Danilo. Danilo. Danilo. <risos> Ai, gente, a figura. Ai, Surpreendente. O Danilo é uma figura surpreendente. É uma pessoa que foi subestimada por muita gente, é, que foi muito humilhado nesse jogo e, e que é, mostrou pra muita gente também que ele é dono das próprias decisões e que ele decide o que ele quer fazer do jogo e... E muita gente que acha que ele, que achava que ele era, né, follower, que ele era simplesmente... Uh... Não é a minha visão do Danilo. Eu acho que o Danilo se impõe sim, ele coloca o que ele quer, e ele toma decisões, e tomou decisões que foram... Uh... determinantes para o rumo do jogo, eu sei como ele é. Então eu acho que o Danilo sim, é uma pessoa consigo. surpreendente. É até uma das pessoas que eu quero ver na final, porque eu quero ler o FTC dele, porque, tipo assim, eu não entendo, não entendo o que ele fez, o início ao fim. Pra mim foi, tipo assim, eu acho que ele pensava em cada CT na hora. E eu acho isso legal, porque, tipo, sei lá, você só vai mudando sempre, sabe? Cada CT, as suas ideias, aliados, não sei o quê. Então, eu, eu quero um CT de uma pessoa dessa, sabe? O de que ela tava pensando, quem ela considerava, quem ela não considerava. Então, é. absolutamente... Ele é uma nada. pessoa... Eu... e é, Ele era realmente, assim, foi um dos meus principais aliados, né? Mas a gente não esteve aliado o jogo inteiro. É, e, e é uma pessoa realmente muito difícil de ler. O que eu acho que em Survivor é uma arma poderosíssima, né? Poderosíssima mesmo. Ah. Deixa eu ver. Hum, é... Sardinha. O Sardinha, cara... Ele é estrategista para caralho. Ele é super estrategista. É, muito bom jogador é um jogador que não precisou entrar na linha de frente, né? Como como você falou que eu tive que fazer, que eu te falei que nem era a minha intenção, mas fui obrigado. É, ele não precisou entrar na linha de frente, mas ele é ele é alguém a ser batido nessa final. Ele é um cara, ele é um cara esperto, ele é um cara que tomou decisões favoráveis para ele o tempo inteiro e é um cara que tinha um alvo muito grande desde o começo do jogo de ser bom em provas. Sim, tinha mesmo. Então, tipo assim, ele conseguiu fazer com que outros alvos superassem esse alvo dele de ser bom em, em, em provas. E ele fez isso muito bem, eu acho. Ele é um estrategista. Eu, eu acho que o Sardinha não levou nenhum voto, né? Até agora, ou levou? É levou. No nosso CT, no que, no que eu saí, ele foi a outra pessoa votada. Ah, tá. Deixa eu ver, Nayara... Nayara e Gustavo Falco, né? Então, Nayara. é. Né? Nayara. É, eu acho a Nayara. É, a Nayara talvez seja a minha. tenha sido a minha maior adversária no jogo. E a Nayara foi uma adversária à altura. Ela, é, ela foi uma adversária boa de enfrentar, porque é difícil de enfrentar. Sabe? Então acho que a Nayara, especialmente a partir da eliminação da Leroy, tem o um jogo digno de muitos aplausos, assim, sabe? Ah, antes, eu tenho questões com o jogo dela, e que a gente vai conversar sobre isso. É, mas a partir da eliminação do, da Leroy, acho o jogo da Nayara é, excepcional. Nayara também, assim como eu, tinha um alvo gigantesco, né? E, e ela conseguiu sobressair, né? Conseguiu estar tá aí na F5. Acho que você, ela e a Janaína eram os responsáveis maiores, assim, de início, né? Depois, talvez. É, Christian talvez. Né? Christian. É, talvez. E o Gustavo? Gustavo. O Gustavo. Olha, para não repetir, porque eu acho que o Gustavo foi uma pessoa surpreendente também. Diferente do Danilo, surpreendente, diferente do Danilo. Mas para não repetir, eu vou colocar o Gustavo como. É... Calculista. Hum, Calculista. É As pessoas ficaram falando o tempo inteiro que Gustavo era paranoico. Gustavo tá no top 5 com o rasga-voto dele. Como é que uma pessoa paranoica não gastou Nossa, o rasga-voto é dela até o, até o top 5, entendeu? Tipo assim, não sei ter, por exemplo, não sei ter que a Ana foi eliminada, se a maioria tivesse votado no Gustavo, ele tinha saído com o rasga-voto no, no bolso. Entendeu? Isso, então, foi... isso é uma retórica bem interessante, né? Para uma pessoa paranoica, como é que ela ainda tem alguma coisa guardada no top 5, né? É, porque eu vi isso foi muito dito sobre o Gustavo, assim, durante muitas, muitos, muitos... eu ouvi muito falar assim, o Gustavo é paranoico demais. Como que ele é paranoico se ele está com rasga voto dele até hoje? E, tipo, por muito menos. Ah, inclusive, eu gostaria de falar sobre o meu rasgavoto, porque eu fui eu fui, é... eu fui. eu fui atacadíssimo como uma pessoa que desperdiçou todos os poderes do planeta Terra. Então, eu quero. Mas você acertou... sobre isso. Acertei o voto duplo, né? Pois é. O rasgavoto, o rasga eu queria convidar os senhores espectadores a refletirem junto comigo naquele CT. Vamos voltar ao CT da eliminação do Christian. É... O Heller usou o, o Elixir. Aliás, tudo aquilo tinha sido previsto pela gente a gente decidiu não fazer nada. Foi surreal. Eu falei pro Cris, vamos mudar de alvo, eu falei, deve ser um elixir". A gente falou sobre tudo que aconteceu. Que tu... Vamos comprar o um martelo, a gente falou sobre tudo. Mas enfim, não fizemos nada. É... Teve aquela loucura daquele CT. Aí, beleza. Te... É... O Danilo me falou que ele tinha votado no Christian. Aí eu imediatamente fui avisar <risos> o Christian. Aí eu imediatamente fui avisar o Christian, falei, Christian, use o seu rasga voto. Nesse meio tempo, Laís vem pra mim, no meu PVT, e foi a única coisa que ela fez no jogo. Ela veio no meu PVT nesse momento e falou assim, eu votei em você. <risos> Gente, E aí, o que, que qualquer pessoa no meu lugar faria? Ia ficar pagando pra Gente. ver se ela tinha, entendeu? Eu ia ficar pagando pra ver se ela tinha votado em mim ou não, sendo que eu podia ser eliminado com um voto? Sem condições, gastei e gastaria de novo assim, agora, sabe? É aí que é... eu entro pra defender você, porque eu também sempre desperdiço essas coisas. Mas, gente, tem que entender que é melhor você estar tá vivo em uma rodada, sem nada. Mas garantir que você vai ficar ali, entendeu? Porque você ainda pode trabalhar mais dias com, com quem tá ali dentro. Né? Sim, sai e, coisa e, tipo público, assim, né? e tipo assim, eu tinha avisado o Christian. Eu sabia que o Christian tinha dois rasgavotos. Eu sabia que ele ia anular os dois votos que ele ia receber. Então, tipo assim, é, eu… tipo, ia so Se a Laís realmente tivesse votado em mim, ia sobrar só o voto dela. Eu ia ser eliminado, De entendeu? Você. É, ela foi, tipo, muito sacana de ter feito isso é, mas muito esperta também assim. então ela, ela ela gastou os meus dois rasgavotos e até agora, quer dizer tirando o Gustavo, que acho, acho que pode ter mais rasgavotos eu e o Cristian éramos as du únicas duas pessoas que tivemos mais de um rasgavoto né? mas é isso, os outros poderes acho que eu já já expliquei porque que eles foram desperdiçados enfim não me arrependo ah, gente, de nada. Se você ficou até agora sem ser eliminado com algum poder no bolso, não foi desperdício, né? Então, é. vamos botar dessa maneira aí. É. Você quer falar Mas alguma é coisa isso. para os seus fãs? Para quem você vai ah, Não, olha, eu quero dizer sim, eu quero dizer o seguinte. É, o, o carinho que eu recebi durante toda, toda a, a minha participação, desde o anúncio, que o meu, meu anúncio foi muito comemorado, muitas pessoas vieram me, me procurar em PVT, sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Então, é, para mim foi muito importante, foi um gás muito importante para eu não perder o, o tesão mesmo de jogar, porque eu fiquei em situação desfavorável muitas vezes, assim, muitas. Por isso que, tipo, é, eu ria quando as pessoas falavam quem quer seu olhado principal? Eu falei, calma aí, deixa eu ver quem está no cast ainda, que os meus olhados <risos> já foram todos embora. E eu sempre, assim... Então, quero agradecer o carinho de todo mundo que, que que manifestou carinho por mim, de qualquer modo, as pessoas que falaram comigo, que curtiram as fotos, que deram um gol e etc. Inclusive pessoas que nem me conheciam, que viraram minha torcida e, e enfim, foi muito legal. Eu, eu tirei tudo de positivo que eu queria tirar da experiência, amei. E agradecer também a moderação, que sempre foi muito carinhosa comigo. Enfim, agradecer o carinho de todo mundo, é isso. <risos> E com certeza, não vai ser a última vez que a gente te vê, porque óbvio que você está no All Stars, né? Pra quem tem dúvidas disso, então você não acompanha o Goia direito. É... Ah, gente, as pessoas falam disso, né? Ah, você vai voltar. As pessoas já querem que eu jogue TW, que eu volte pro IF, <risos> que eu jogue All Stars. Falei, gente, calma, deixa eu respirar um pouquinho. Eu ainda, tô dormindo, cada vez, né? é, ainda tô dormindo 8 horas da noite pra recuperar as horas de sono que eu perdi jogando hum. o <risos> Muito obrigado é, eu... pela entrevista, viu, Álvaro? E com uhum. certeza a gente vai te ver também nas indicações, que eu acho que você, pelo menos nas duas lá principais, acho que você vai estar. Tá. Se não tiver, eu vou levar um blindside, porque, né? Mas eu acho que, é, que realmente imagino. vai tá lá. Eu... É. Isso, né? é. Eu, eu, tipo, já estou feliz com tudo que aconteceu. Se acontecer mais alguma coisa, é, é bônus, assim. <risos> Benefício. Parabéns. Eu... E é isso, gente. O Twin Inside Show fica por aqui. Agora só como entrevistador, mas não... Por favor, não deixem de acompanhar. Tá? Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.